Boa tarde a todas. Meu nome é eu sou Maria Daniela, estou aqui representando a Motrans, atrás de militar em outras instituições também. É, queria pedir licença antes de mais nada às minhas ancestrais, né? Atravessaram o vaso de Pindorama, atravessaram é, o genocídio a escamidão até hoje, atravessam. Né? Então atravessaram a ditadura, né? E graças a ela estou aqui hoje. É... Por favor, vou chegar em três minutos, por assim me avisa. É, né? que, assim, são muitas questões bem complexas, né? acho que é, do mesmo jeito que mulheres indígenas têm uma complexidade muito grande né? na questão de opressões né? e, e, e perspectivas e tal, nós também temos, né enfim, não somos, somos pretas, periféricas, dos rios, das águas, enfim. né é, eu queria falar um pouquinho sobre a população trans, né? para poder chegar né? na instituição que eu estou aqui representando, a MOTRANS população trans, né, ela sofre inúmeras, inúmeras opressões, né, assim como, né, é, as mulheres e as mulheres trans, transgêneras também sofrem inúmeras opressões, né, é, com porém, né, assim, quanto, é, é, quanto mais a gente vai chegando a, na, na, no extremo da vulnerabilidade, a gente vai começando a, a notar a sobreposição de opressões, né, então assim, é, nós trazemos a sobreposição da transfobia, né, é, eu costumo dizer que a população negra né, ela é extremamente violentada né, pelo escravismo e tal, mas elas, a, a, a, a branquitude precisa da população negra viva, por mais que se a população negra, porque é ela que é a mão de obra escrava né, hoje em dia, infelizmente. Né. As mulheres elas estão morrendo também, né, mas os homens precisam delas vivas, porque são elas que reproduzem os seus filhos. E, a e as mulheres trans, elas servem para quê? Porque elas, elas não engavidam. Né, elas não são aceitas no mercado de trabalho Elas servem para quê? Né, pois eu digo, para o sexo né? Nós estamos entre é, Nós estamos presentes em vários espaços de morte Entre eles A prostituição, por exemplo né, Além de outros espaços de morte ligados ao sexo né? é... A gente viu um ciclo de precarização muito grande, né? Nós somos expulsos de casa muitas vezes antes dos 13 anos de idade, né? É, somos expulsos das escolas, a minha escola é, é inóspita e agressiva para a gente, né? O mercado de trabalho não absorve a gente, né? É, nós comemos e comemos, também sangramos, né? Precisamos trabalhar, né? Suar, né? E o é, único um espaço de, de, de, de... Que, que acolhe a gente é a prostituição, né? 90% da população de mulheres e travestis está na prostituição, 4% está no mercado informal e 6% está no mercado formal. Eu faço parte desses 6%, por isso que eu estou aqui. Porque as outras 94 não chegam aqui, né? infelizmente. Se é... os não licença de falar um palavrão? Um não, alguns. Porra, caralho, buceta, puta, né? É tudo ligado ao sexo, né? E como a gente é ligado ao sexo, assim, nós somos moralmente. É, proibidas, né? A gente não tem jeito de botar a cara fora de casa, não tem jeito de parar de comprar pão, a gente não tem direito né, a ficar dentro de casa, a gente não tem direito a ter casa, não tem direito a locais de morte, né? É, isso faz nossa nossa população ser extremamente vulnerabilizada, né? Não que dizer que é mais ou menos que ninguém, né? Mas nós estamos realmente, né? Na, na, na, no extremo né? da vulnerabilidade extrema. É, a gente vê uma, uma ausência total de direitos básicos, nós não temos jeito a existir, não temos jeito a respirar, não temos jeito a viver, né? além de outros direitos menos básicos. Então, assim, é, eu estou fazendo essas coisas né? pela dificuldade para organizar a população. Né? Minhas companheiras, elas, elas, elas chegam em casa às assim, da manhã do trabalho, após passar uma, uma jornada de trabalho e terror, é né, muito grande. Né? É justamente no espaço de prostituição que 72% das mulheres trans são assassinadas. Né? É, né? sendo que, da população trans assassinada, 98% para cima, dependendo do ano, é tudo de travesti e mulher trans. Né? Então, quem está sendo morta somos nós, as mulheres trans que estamos na prostituição. As mulheres trans pretas, né? as travestis pretas, periféricas, nós estamos sendo mortas. Né? 78% são pretas, né? das, das assassinadas. Né? É, nós temos, uma, uma, como já falei antes, somos é, tão interseccionais quanto qualquer mulher cisgênero, nós também trabalhamos. Né? É, nós também, é, enfim... Né? Nosso trabalho, inclusive, né? ele, ele basicamente se resume à prostituição. Né? Tem uns 10% que estão fora da prostituição. Né? mas A prostituição, a gente sabe que é uma, uma atividade que ela não tem a menor regulamentação, não tem nada que, que, que, que, que proteja os profissionais, né? é, e eu tenho outro dado. Né? 38% das mulheres trans e travestis que estão encarceradas foi por roubo. Né? É, aí eu abro um parênteses, esse roubo muitas vezes não é roubo, mas que estão, estão roubadas são elas, os profissionais do sexo que estão ali, defendendo seus direitos contra o cliente que não quer pagar, né? Elas, infelizmente, a única forma de defesa delas né, é a luta corporal, né? É, alguns, inclusive, chegam a tirar a chave do carro, pegar a carteira do, do, do cliente, né? Inclusive, vão na delegacia, a gente sabe que no Brasil, um moleque tirar na delegacia, por mais vítima que seja, é culpada, né? Infelizmente. É, eu estou trazendo isso para trazer um pouco da dificuldade de organizar essas mulheres. É muito difícil organizar né, as travestis vestidas as mulheres trans né, é, no Brasil. O Brasil ele tem 41% das mortes de toda a população trans do mundo. O Brasil tem 41% dessas mortes. Pernambuco é o sétimo estado que mais mata no Brasil. Esse ano, inclusive, tá, em seis meses. A gente, a gente matou mais que muitos anos. A gente eu digo Pernambuco, né? Eles, né? Os pernambucanos machos, né? É... E com isso, né? A gente é, verifica a, a, a não só a vulnerabilidade dessas mulheres, como assim, quantas fogueiras inquisitórias, quantos leões machos elas têm que matar e pular todos os dias para chegar à esquina, para poder sair de casa, para poder garantir alguma coisa, né? Para poder comprar comida. Né? Enfim, né? É... só para complementar o dado, 38% são mulheres trans e travestis que são é, encarceradas por roubo e 34% pelo tráfico de drogas. Né? A gente sabe no Brasil, inclusive, né? que o desemprego aí batendo na porta, né? quem é que não precisa ganhar uma rendinha rápida né? para poder comprar comida, pagar a conta, pagar boletos. Né? E com isso muitas inclusive vão parar no tráfico de drogas né? no mercado. Né? Da, da, das drogas e, com isso, acabam é, sendo encarceradas né, por essa questão. Né? É, daí eu queria puxar um pouco o movimento trans, né, a gente está na Motrans ainda. O é um movimento trans é um movimento, inclusive, ainda pouco estruturado. Nós temos poucas instituições no Estado e no Brasil. A Motrans, que é a pioneira, tem 12 anos, vai fazer 13. Né? Então, eu tiram que assim eles tem uma carência muito grande de, de, de engajamento e de organização não apenas das travestis das mulheres trans, mas também dos homens trans, das masculinas, pessoas não binárias. É... Então, é... além disso, né, é... nossa população é muito carente, então assim, a precisa muito né, de apoio. Né? E muitas vezes apoio vem da gente, a gente não quer. Né? Então com isso é difícil a gente ter uma combatividade sistêmica mais efetiva né, desse movimento Que muitas vezes em troca de Desculpa o termo, mas de mais mola né, A gente acaba se calando né? Eu infelizmente não concordo com isto né? é, Respeito Não estou aqui para julgar né, De forma alguma Eu acho que por exemplo Se a bexiga do, do governo federal né, Ele resolve é, dar uma, lá, Passar uma verba Repassar uma verba para uma instituição trans E a instituição independente dessa verba Se cala né. Quem sou eu para julgar? Né? Quem sou eu para dizer que tá errado isso, que a gente tem que bater, que tem que xingar, que tem que não sei o quê e tal? Porque se a gente fica assim essa verba, né? a gente sobrevive como? né? É... Vou puxar agora para né? é... a né? A Amotrans, ela tá nessa perspectiva de luta, né? de resistência. Né? É enfrentamento através, inclusive, de eventos, né, onde procuramos dar visibilidade não apenas à população, como nossas causas, nossas lutas, né, é... aí temos a Parada do Orgulho LGBT, a Semana da Visibilidade Trans, né? que é organizada pela Amor Trans, né, é... A gente procura ocupar espaços públicos, né, políticos, como, por exemplo, os conselhos. Né, a Armontel está no CEDIN, né, o Conselho da Mulher, né, e no, no CDPLGBT, que é o Conselho Estadual do Direito da População LGBT. Né, é, ocupar as redes sociais, né, que sempre é um espaço né, importante né, para a gente atingir a sociedade em geral. É, projetos, né, e aí eu faço o link, né, a Armontel está recebendo um projeto do governo federal, né, onde com esse dinheiro né, passou por um ano, a gente empregou companheiras, né, a gente é, é, é, levou projetos às unidades prisionais né, de, de capacitação para as mulheres trans e travestis que estão encarceradas, isso é muito importante, né, é, e também através de ONGs que apoiam né nossa, nossa instituição. Né. Para além da, da questão orçamentária, questão de luta, né, outro ponto aí muito importante que eu acho fundamental né, no trabalho da Motrans, é justamente é, a organização das bases. Né. Como falei antes, é muito difícil organizar as mulheres trans travestis. Né, porque essas mulheres, elas saem de casa, elas começam a se arrumar às quatro horas, se acordam no meio-dia, né, noturnas, né? Começam a se arrumar, porque elas trabalham, inclusive, com aparência, né, a gente trabalha. É, é, é, é, é, alugando né, seu corpo, né? é, por baixo eu acho que a proprietária acaba matando é, é, é, as, as trabalhadoras do sexo. Né? Ah, é, as quatro, quase já começa a se arrumar, vão para a rua às seis, chegam no ponto às sete, oito, né? viram a noite numa, numa jornada de terror né? é, e, e voltam para cá às seis da manhã. Como a gente organiza essas mulheres? Né? Muito complicado. Muitas delas é, moram né? com os seus agressores, né? normalmente a família. Né? Essa família, inclusive, muitas vezes, né? a gente nem usa drogas às vezes, mas a gente diz, está ah, drogada. Olha como é que está a situação interna. Né? In, in, in, interna compulsoriamente, essas pessoas. Né? É, então, eu acho que é um desafio muito grande. Né? Acho que a Motrans... É, é pioneiro esse papel, apesar de hoje em dia ter outras instituições, né, a Trap, né? a GTP+, enfim, Transviver, né, é, mas eu acho que é um desafio muito grande, a gente superar inclusive as diferenças que existem, os desafetos esquisitos, porque nós não somos um movimento unido, né, é, e conseguir realmente fazer esse trabalho de base, organizar essa população trans, organizar essas mulheres, as travestis, essas mulheres trans, né, e trazê-las para a luta. Né. Eu me sinto super à vontade de estar entre vocês, né. inclusive agradecer ao SOS Corpo né, pela oportunidade, mas, realmente, ano que vem eu gostaria de estar na plateia, escutando outra travesti falando, né, que essas mulheres ocupem mais esse espaço aqui. Agradeço muito o acolhimento pelo movimento feminista, estou participando do movimento construído acho que há é uns quatro anos, né. e apesar de todas as dificuldades tu que a gente sabe que acontece, a gente sabe que chega, as mulheres negras já passaram por isso, até onde estão eles passem ainda. Né? É, as, as, as travestis mulheres também estão passando por isso Por isso que inclusive a gente não encontra muitas travestis Quase nenhuma dentro do movimento feminista E às vezes não encontra nem no movimento LGBT Porque elas infelizmente estão preocupadas mais Em, uma, em, em, em fazer a manutenção de suas vidas Em procurar estarem vivas né, Do que lutar, afinal de contas Se travesti é mais do que um ato político é um ato de luta e resistência Obrigado Aplausos